Margareth Menezes nasceu em Salvador, na Bahia. Ela é filha de diva, doceira e costureira e de Adelício, motorista. Sendo a mais velha de cinco irmãos. Ela é cantora, compositora e foi atriz no início da sua carreira. Sua veia artística despertou por influência do seu avô, que tocava violão. E disse seus pais que gostava de reunir a família para ouvir música juntos. Aos 15 anos, Margarete, a maga, como gosta de ser chamada, ganhou seu primeiro violão, um presente dos seus pais. Mas foi no teatro que essa menina moleca deu seus primeiros passos, participando de peças como atriz e como compositora de trilha sonora. Margarete canta xé, Samba reggae, afrobeat, ela faz turnês mundiais e arrasta multidões no carnaval. Já ganhou vários prêmios e foi indicada quatro vezes ao Grammy. Nós da palavra cantada ficamos muito lisonjeados de você ter aceito essa missão, esse cargo tão importante que é ser a nossa Ministra da Cultura. E por isso fizemos essa pequena homenagem no Dia Internacional. Da mulher pra você, Margarete.